Estamos aqui com o Fabiano Santana, Head de Digital aqui da Basf. A gente está com a Mirella Lisboa, ela é a responsável pelo ecossistema que a Basf está estruturando, um espaço de colaboração conectado com o resto do mundo. Vamos entender um pouquinho como que é isso, qual que é esse projeto. Conta pra gente, Fabiano, de onde que veio essa ideia e conta pra gente como que a Mirella se tornou responsável por esse desafio aí. Então, o projeto nasceu na realidade em cima da necessidade de algumas áreas da empresa é, de criar um ponto de relacionamento. E aí, por que a gente pensou? Por que não todo mundo junto? Porque hoje, na realidade, essa colaboração de uma forma aberta, mas também é, de uma forma objetiva, unindo interesses, faça com que a gente consiga ser muito mais produtivo no, na conexão com o cliente final. E o que nós queremos na realidade é criar um espaço que permita o nosso cliente usufruir dele a favor dele. Então esse é o nosso papel. E aí surgiu, na realidade, a Mirella trabalhava na área e ela assumiu a responsabilidade de desenvolver o pré-projeto e depois, foi até ontem né, ela assumiu também a questão do desenvolvimento do projeto pós-projeto, que vai acontecer no início do ano que vem, possivelmente. É, eu costumo dizer que agora a base tem uma cara para tudo que já está acontecendo dentro da, da companhia. Então tem muitas iniciativas, né Fabiano, voltadas para o mundo externo, para a gente se aproximar desse novo ecossistema de inovação, de tecnologia, de novos projetos, novos negócios de pensar diferente. Mas faltava uma cara para tudo isso e agora esse espaço aberto e diferente é a nossa cara tanto para dentro como para fora. Acho que esse é o principal ponto. Né? E esse espaço ele tem um, um, uns diferenciais, né? Tem laboratório... Me conta um pouquinho, como que é essa estrutura? Então, é, a gente está unindo a nossa essência, que é ciência, que é laboratório, que é química, é, trazendo um negócio para perto dos, dos nossos clientes, que é um negócio de home personal care. Então são espaços diferentes, espaços sensitivos, que tem muita experiência por trás, um showroom de cabeleireiro para você poder testar o produto ao vivo e no momento que você conhece ali o ativo e o ingrediente, a gente tem um espaço aberto, né Fabiana, de colaboração para trazer as pessoas de fora para trabalhar junto, para desenvolver novos negócios e a gente tem o nosso time de, da plataforma digital, que é um novo canal que a Basti está acessando agora, todo mundo no mesmo lugar e trabalhando com o mesmo ecossistema. Como é que participa disso? Como é que vai ser essa interação? Nós estamos criando várias iniciativas, a gente ainda não tem é, finalizado todo o escopo, para conectar isso de uma maneira bastante abrangente. Então, por exemplo, uma questão que o Brasil tem. O Brasil é um país de dimensão continental. Então, você imagina, a gente, nós lançaremos um produto, uma inovação é, para alguns segmentos dentro desse espaço. Imagina uma empresa que está em Manaus, se deslocar para participar de um evento de uma hora. O que, que nós pensamos? Vamos criar um canal digital para essa pessoa participar do evento, e não só participar, como interagir no evento como se estivesse aqui. O que, que nós queremos com isso? Que a inovação que a Báscoa no mundo inteiro, ela chegue mais rápido a quem pode usufruir do valor dela. Então a gente vai abrir esse canal, a gente vai abrir esse tipo de conexão para que todos possam reduzir algo que é muito importante hoje em dia, que é o tempo de algo chegar no mercado. Algo que eu digo, algo que entregue valor para o nosso cliente, que são os produtores, né? o que a gente chama de brand owners, ou os donos de marcas, e ele conseguir entregar essa inovação o mais rápido possível para o mercado. E muito bacana, porque com isso você consegue, que as pessoas vejam o que está acontecendo, né? Eles não vão ver só o que já se tornou não. é fato ou se tornou não. um produto já pronto e sendo distribuído. Eles vão poder experimentar, eles vão poder testar, eles vão poder acompanhar e eles vão poder fazer algo que é o mais importante que a gente espera. Eles vão poder interagir, participar. O que nós queremos na realidade é criar experiência. O Brasil é um país, se eu não me engano, pelos dados que nós temos, que tem um o maior, um maior número de tipos de pele e tipos de cabelo. Tanto é que as grandes, é, grandes empresas de marcas nesse segmento, tem grandes laboratórios no Brasil de teste. E o nosso objetivo é justamente, dentro desse ambiente, permitir que todos esses clientes possam participar dessa criação. Porque no final, tudo é relevante, que é importante para o cliente final. É isso que nós queremos. E eu acho que tem um detalhe importante também aí, que é essa democratização desse aprendizado que vai além só da parte dos clientes. Então a gente quer atrair também uma outra comunidade de universidades, de pesquisadores, de influenciadores digitais, para que realmente todo mundo aprenda junto e construa algo diferente. Então, acessa toda a cadeia. E essa questão do digital também é muito importante por isso. Porque você consegue fazer algo aqui dentro, mas que pode ser transmitido em uma universidade, em uma aula, em um congresso ou em algum laboratório de pesquisa de algum cliente nosso. É bem é uma rede bem intensa. E tudo isso vem de acordo com um tema que está muito abrangente e muito intenso nas empresas hoje e até para os grandes presidentes das grandes empresas, que é a transformação cultural. Na realidade, quando a gente fala disso tudo, tem algo que é marginal, mas tão importante quanto que é toda a equipe da base, de todas as áreas poderem interagir com esse ecossistema. Uhum. A gente eu estava outro dia com o Peter Diamantes num café da manhã e uma das coisas que a gente estava discutindo é por que, que o mundo digital se tornou tão importante no mundo de hoje? É a questão da escassez do acesso. Se você olhar hoje, se você olhar hoje, nos últimos três anos atrás, o que, que você percebe? Muitas questões que eram consideradas como restritivas para a evolução do mundo e da humanidade passaram a ser factíveis por quê? Porque a tecnologia deu acesso. Uhum. Então, essa é o grande meio, é permitir que esse acesso à tecnologia e essa nova cultura transforme coisas que hoje a gente percebe que são difíceis, em coisas que serão fáceis. Uhum. E é isso que a gente busca, tornar cada dia mais as vidas, não só dos nossos colaboradores internos, quanto do nosso ecossistema, sejam fornecedores, sejam clientes finais, uma vida mais fácil de lidar conosco. E isso tornar isso uma experiência muito mais valiosa. Uhum. Então, o nosso foco é tornar a experiência do cliente cada dia melhor, do cliente interno e do cliente externo. E a pessoa que vem para cá, o que, que ela vai poder, o que, que ela pode esperar? O que, que ela vai encontrar? Aí eu vou usar um aqui? termo para você que você conhece muito bem, o acaso total. Ela pode esperar tudo e nada, ela simplesmente tem que vir. O que nós queremos é que seja um espaço tão fluido, tão aberto, tão legal, uhum. que você queira estar aqui. E o querer estar aqui, vão surgir possibilidades, vão surgir negócios, vão surgir parcerias, vão surgir possibilidades que hoje, se você perguntar qual é, eu não sei. Mas eu sei que vai acontecer, Sim. porque o valor das pessoas é que traz isso, né? essa densidade. Hoje a ideia é que vai ser estruturada então, no nono andar. Isso. Aqui no desse mesmo prédio da que da nós da estamos, da aqui da no Rocha Beirar, da... Torre Cristal. E eu acho que o maior benefício disso é de fato você ter boas experiências e ter um legado bom para os dois lados. Né? Tanto para o interno quanto para o externo. Então para quem vem o no dá é um ambiente totalmente diferente, que gera conexão, que gera novas possibilidades e que ao mesmo tempo conecta com as nossas áreas, com, as nossas, com a nossa infraestrutura interna. Então é uma troca muito grande, ao mesmo tempo que os nossos colaboradores podem estar lá aprendendo, eles podem estar ensinando e a troca fica. Aí tem um outro ponto que você conhece bem, Rico, que você é um parceiro nosso aqui de alguns trabalhos. Por exemplo, esse espaço, ele tem uma questão do Open Innovation, né? Da, da inovação aberta, sem, restri... sem, sem regras. Um outro ponto importante é que nós temos também outros espaços, como a Fundação Espaço Eco, Sim. que é uma fundação da própria base que, na realidade, para desenvolvimento de projetos de sustentabilidade, e temos a Casa E, que é uma casa ecoeficiente, que estão interconectadas a esse ambiente. Porque cada espaço traz um propósito, mas eles estão interconectados no mesmo sentido o sentido da inovação pura dentro de cada área core que cada um tem. A sustentabilidade a ecoeficiência e também a inovação aberta, então Exatamente. isso é, é, é a criação de um valor único dentro do mercado brasileiro. Sim, isso vai centralizar o que já se tem de experiência nesses outros, ah. nesses outros centros. Né? Então, no, o que nós esperamos na realidade cada um que está vendo esse vídeo é, a partir do final do ano para o início do ano que vem, venham conhecer, participem dessa criação e a expectativa nossa é, quanto mais pessoas melhor, porque a densidade é que gera essa diferença. Exato. E de que forma que a pessoa vai poder acompanhar isso, por enquanto, imagino, ainda não tem uma divulgação, um espaço sim. de acesso próprio, mas acompanhar no, no próprio portal da base, no Facebook, algo sim. assim? Estamos desenvolvendo plataformas onde a pessoa simplesmente, se ela não estiver em São Paulo, ou estiver em São Paulo, a gente tem coisa de trânsito, né? ela pode entrar num canal digital e acompanhar tudo que está acontecendo, não só acompanhar, como interagir. Uhum. Inclusive, um dos grandes desafios que a gente tinha, que a gente está endereçando já, é que nós como base nós somos, é, a, digamos assim, a matriz da América do Sul e a gente está promovendo a tradução simultânea para o espanhol, por exemplo, para que os, os meios remotos, é, Colômbia, Chile, Argentina, Lima no Peru, é, Quito no Equador, possam também participar dessa inovação. Legal. Esse mesmo trabalho que a gente tem aqui, com algumas diferenças, está sendo desenvolvido nessas regiões essa conexão com esse ecossistema aberto. Então, quem é de fora do Brasil e quiser participar, nós temos as conexões, as pessoas em cada região que podem promover esse tipo de interação. E vai ter uma página própria, uma rede social assim do próprio espaço? Vai ter uma página própria, vai ser do próprio espaço, porque ele é patrocinado pela BASF, mas ele foi feito para o mundo. Então, a gente está desenvolvendo isso aqui, eu diria para você, como o primeiro espaço que une como você mesmo disse no início, laboratório físico, com cientistas, um espaço de relacionamento do cliente, porque o laboratório desenvolve, mas tem que chegar no cliente final, que é essa equipe de omnichannel digital uhum. que existe, que nós chamamos internamente de go market, e a área do espaço aberto de interconexão, e colaboração e interação. Não só uma interação física, como é tradicional, nesses call workings, como a gente chama, uhum. mas uma interação remota. Sim. E novamente, um país como o Brasil, que deslocamento em grandes cidades é um problema, o custo é alto, não custo só eu digo de passagem em hotel, o custo que eu digo do tempo dispendido, as empresas hoje têm um racional muito grande em como alocar o tempo, ela tem menos recursos e precisa de mais tempo necessário, tempo é o maior valor que nós temos hoje, Sim. e nós pensamos esse espaço interagindo com alguns clientes, fornecedores e o ecossistema de inovação para que o racional do tempo seja melhor aproveitado, então eu posso participar de um evento estando em São Paulo, do prédio do lado, mas eu não preciso estar aqui Sim. fisicamente falando. E ele vai ter a mesma qualidade de interação como se estivesse fisicamente presente aqui nesse espaço. O que é ótimo, porque você não limita a participação a quem está exclusivamente em São Paulo e a colaboração se dá, se dá de uma maneira aberta ampla. para o mundo. Será uma comunidade uma Eu comunidade sei. de troca. Lógico que a gente vai ter uma inclinação natural para que isso desenvolva novos modelos de negócio, novas práticas, novos produtos, novas experiências para o cliente da Basf, mas com certeza absoluta, todos os empreendedores, todo o ecossistema digital, todos os parceiros que nós nem sabemos o nome ainda, que venham a participar e colaborar, eles também vão ter possibilidades dentro desse ecossistema. Grandes corporações vão participar ativamente dentro desse espaço. Além dos clientes da Basf, que são grandes corporações, também um ecossistema de CDOs, por exemplo, o clube de executivos digitais. O ecossistema da ABS Startup Corporate e tem toda a questão das, das startups que geram impacto hoje de grande grande valor né, no mercado. Então todo esse ecossistema vai estar circulando, interagindo e gerando valor. Excelente! E a gente divulga assim que tiver um endereço ou alguma coisa, na hora que a gente tiver isso pronto a gente já divulga ah, que é também agile, a gente vai ter pessoas que é hoje pessoas. Ah, então pronto, então, a gente já coloca já coloca no, no vídeo. vídeo qual, qual que vai guarde ser aí, estará no vídeo. Estará no <risos> vídeo. Então, Joia, obrigado. A gente vai manter nessa conversa. A gente vai ter depois um outro momento aqui, vendo, conhecendo esse espaço funcionando. Vai poder trocar não, não, uma ideia peraí, peraí, pera, pera, pera, pera, pera, pera A gente quer que vocês colaborem. Então, vamos combinar o seguinte. É, daqui um tempo, quando for permitido visitar a obra, não terminada, nós gostaríamos de convidar o Rico, aproveitando que você está aqui Sim. fazendo o convite aqui Com na fazer. frente de vocês. Para você fazer um vídeo da obra acontecendo. Sim. Exato. Para poder compartilhar com os nossos clientes, para poder compartilhar com o ecossistema e ver como isso está acontecendo. Ótimo, a gente pode fazer, inclusive, com uma live. Com uma live, perfeito, maravilha, perfeito. né? Então está combinado, a gente segue então com esse projeto, mais algum tempo de obra, a gente volta aqui para conhecer e ver como é que andou. Obrigado, Fabiano, obrigado, Mirella. Obrigado a vocês, Um abraço, verdade. então, um e dia. até daqui a pouco. Até é, daqui a é, pouco. Já já. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. <risos>